Ok, Google. O que é nerd? De acordo com o Wikipédia, nerd é um termo que descreve de forma estereotipada, muitas vezes com conotação depreciativa, uma pessoa que exerce intensas atividades intelectuais que são consideradas inadequadas para a sua idade em... Hein? Consideradas inadequadas para a sua idade em... Então, você é nerd?